Fala minha leoa, eu sou a Paula Tavares E no tutorial de hoje você vai aprender a fazer um lindo cesto Moisés Aquele cesto que você coloca o bebezinho recém-nascido, esse mesmo A gente vai fazer ele com fio de malha Só que eu vou ensinar para você o um modelo que você pode usar logo no, nos primeiros inícios ali do bebê E você também pode usar ele depois como organizador de brinquedos É só tirar ali o colchão que nós vamos colocar então, sem mais conversas, vamos nessa. Nessa lista de materiais, eu vou usar uma placa de MDF. Essa placa de MDF, eu vou deixar o tamanho aqui na descrição. Agulha de 7mm, uma agulha também de 5mm, contador de ponto é opcional, como eu tenho, eu vou fazer uso. Tesoura e o fio de magra. O fio de malha, eu tô usando três rolos do fio Guarani, certo? Cor cinza. A cor é da sua preferência. E vamos ao nosso tutorial. Para iniciar, eu vou pegar a agulha mais fina de número 5 milímetros, vou pegar o fio de malha, vou colocar por trás do MDF, pelo fundo do MDF, com o fio de MDF pelo avesso, eu vou passar a minha agulha e vou puxar esse fio. Prontinho. Vai ficar um pedacinho aqui e o outro, né? Na parte daqui, uma laçada, isso é uma laçada. E o que vai acontecer? Essa parte que ficou aqui, a gente vai sempre esconder nos próximos pontos, ok? E agora aqui, eu vou pegar a agulha de número 7 milímetros... E vou fazer uma laçada aqui com essa agulha. E aqui eu vou puxar, ajustar, deixar bem alinhada. Bem ajustada essa laçada. Essa agulha vai ficar aqui enquanto eu vou pegar outra laçada aqui. Dessa forma. E eu vou passar minha agulha aqui, ó. Pelas duas laçadas e vou puxar esse fio. Esse início é bem complicado porque para você encontrar a estabilidade para segurar o ponto, segurar a madeira e a linha, você vai aí é, se habituar aos poucos. Eu deixei aqui agora, vou fazer no próximo espaço. E o fio aqui de trás, ó, eu já vou escondendo, ok? Na parte lá de dentro. Então, eu puxei aqui, ó, o fio, tá vendo, escondido? Vou passar minha agulha aqui. E vou laçar os dois pontos aqui juntinho. Prontinho. Ok? Deixo o fio aqui. Desculpe, gente, a câmera estava balançando, eu não tinha percebido. E com a agulha mais fina, eu vou puxar o fio, certo? Tenta botar esse fio que tá aqui, ó, por dentro, tá bom? Pra você puxar esse fio aqui com essa parte daqui do acabamento por dentro. Então, eu venho, passo a agulha de 7 milímetros aqui, olha, e puxo. Ah, Paula, eu posso usar uma agulha de 10? Pode, mas a 7 é porque fica bem estruturado, bem unido, ok? Vou fazer mais uma aqui, vou deixar já aqui a agulha, vou passar ó, o tecido do fundo aqui, vou unir as duas laçadas e vou puxar aqui. fazendo uma, duas, certo? Eu vou fazer todo esse processo de pontos baixos por todos esses pontos aqui do MDF. Quando chegar aqui, eu vou fechar junto com você e vou construir as próximas carreiras. Então, minha leoa, eu concluí aqui, vou fazer o fechamento com você e vou ensinar como fazer as próximas carreiras, porque nós vamos fazer dez carreiras agora na sequência. Eu tenho aqui, fazer mais um, tá vendo? Com um aqui, vou puxar. Vou alinhar aqui, ó, e vou fechar. Agora que eu fiz o último, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois fios aqui, uma, duas, vou passar esse fio aqui, essa laçada... Por esses dois fios, dessa forma. Assim, eu vou pegar aqui, vou subir e fazer uma corrente, tá bom? Após eu ter feito uma corrente aqui, eu vou pegar nesse próximo espaço. Eu vou pegar nesse próximo espaço aqui e vou fazer um ponto baixo. Depois no um próximo outro ponto baixo, o ponto baixo é sempre pegando dois fios aqui, ok? Então, aqui tem dois fios. Eu vou pegar aqui, passar a minha agulha entre esses dois fios, puxar e fazer um ponto baixo, e assim eu vou repetir por toda a sequência. Quando eu chegar aqui, eu vou fechar novamente, tá bom? O fechamento daqui é a mesma coisa que eu fiz aqui contigo. Ela vai se repetir em cada nova carreira, essa sequência aqui. Vou fazer aqui mais um ponto baixo e vou fazer 10 carreiras de pontos baixos aqui subindo. Bem, eu vou ensinar você agora como fazer essas duas alcinhas daqui, que você vai pegar o sexto. A intenção é você marcar aqui para que fique certinho e não saia dessa posição aqui. Então, eu vou botar aqui. Depois disso, eu vou contar dez pontos baixos. Então, o outro vai ser aqui. Aí, você pode passar outro fio também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove décimo primeiro ponto, você prende, a lógica é isso aqui, ok? Acho bom você passar até com cordão para que fique bem marcadinho. Outra opção é você colocar o marcador de ponto. Como é que é feita essa lateral aqui? Eu vou ensinar agora. Eu construí só pontos baixos aqui, até chegar aqui no marcador. Eu optei em colocar o marcador. Não coloquei fio de mara nada. Vou remover esse marcador aqui E vou contar aqui. Então, aqui vai ser um total de 14 correntes. Depois, eu vou remover esse marcador daqui. Vou passar minha agulha pelos dois fios. Depois, eu vou fazer pontos baixos. E aí, eu vou começar a fazer novamente. Tá vendo? Isso aqui... Vai se repetir desse lado aqui até chegar na outra lateral, que é esse lado, e você vai repetir a mesma coisa. Bem, eu já fiz um lado aqui da alça e eu vou ensinar você como deve ser feito essa parte aqui, tá bom? E depois de eu fazer essa parte, a gente vai fazer sequências. A... Então, vamos fazer sequências de pontos baixos aqui. Fazer carreiras agora aqui na sequência de pontos baixos, tá bom? Vários aqui onde tem essa corretinha. Quando eu terminar de fazer aqui, eu vou colocar um ponto baixo aqui onde tem um ponto baixíssimo e vou dar sequência. Eu vou fazer aqui com você. Já fiz 12 pontos baixos, um total de 14 pontos baixos. E agora aqui, Eu vou fazer outro ponto baixo. Prontinho. Certo? E aqui, eu vou fazer agora a sequência de pontos baixos até o outro lado. Quando eu chegar do outro lado, vou fazer a mesma sequência. Ok? E 12 pontos baixos. E agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixo. E vou dar sequência com pontos baixos. Então, aqui eu faço 12 pontos baixos, depois ponto baixos, até chegar do outro lado e repetir essa sequência aqui. Então, eu vou te ensinar agora como fazer essa parte daqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um ponto baixo e aqui no próximo ponto vai ser um ponto baixíssimo, ok? E na sequência, eu vou fazer aqui pontos baixos em cada um desse daqui. Vão ser 14 pontos baixos aqui, tá certo? Nessa parte daqui. Quando eu fizer os 14, eu vou parar aqui pra te mostrar o próximo passo. Então, fiz aqui os 13 pontos baixos e chegando aqui, ó eu vou fechar com um ponto baixíssimo e o próximo eu vou fazer um ponto baixo, ok? Então, eu faço isso aqui dos dois lados dessa alça aqui que a gente pega, tá certo? Faço isso desse lado e faço isso do lado de cá também. Finalizando aqui, eu vou concluir fechando aqui, junto com vocês, e vou fazer a parte do acabamento. Vamos fazer agora o fechamento, Joga essa parte pra cá, puxo aqui, e vou fazer uma correntinha. O acabamento vai ser dessa forma aqui, ó, pontos baixíssimos, ok? Só isso só pontos baixíssimos em todo ponto baixo de base. Eu já fiz essa parte, eu vou ensinar você como é que é feito agora aqui, tá bom? Então, a mesma coisa, só pontos então aqui eu vou colocar só pontos baixos E vou contornar por todo o sexto Até chegar nessa ponta novamente Onde a gente vai finalizar o nosso vídeo Passei aqui os dois fios E eu vou puxar essa laçada aqui Isso aqui já é o acabamento, tá bom? E eu vou passar aqui e vou cortar esse fio. Puxando aqui. E com a agulha mais fina, eu vou passar por dentro. Certo? Esse fio aqui, esse excesso de fio. Pegar aqui, ó. Passar a agulha. E jogar por dentro. dessa forma. Depois eu corto, está pronta, está pronto o cesto. Agora nesse segundo vídeo eu vou ensinar como fazer aqui a parte do colchão, o forro, o corte e tudo mais. Assista o próximo vídeo que eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí minha leoa, você gostou do resultado final? Então deixa sua curtida para mim que vai me ajudar muito aqui no canal. E breve eu vou postar o segundo vídeo de eu um ensino só a parte aqui do colchão como eu fiz, tá bom? E é isso, até a próxima. Tchau!